Eu acho que renasci mais para os outros, porque eram os outros que não acreditavam que eu poderia voltar. Eu sempre acreditei e sempre lutei por isso. Eu acho que o renascer foi meio... O mundo, uh, mundo descobriu-me, se assim posso dizer, porque já ninguém acreditava que eu ia voltar a, a, a ganhar meu um medalhador. Quando entramos pela primeira vez é muito fácil, porque nunca... nunca, nunca nunca tinha acontecido, nós não sabemos para onde vamos, entramos, uh, entramos numa competição como verdinhos e se nós tivermos uh, bons saltos dentro de nós, vão acontecer, porque não temos medo de nada e, e com o tempo nós acabamos por, por ganhar alguns, alguns tipos de receios e mais depois das lesões que eu tive, o meu principal medo era, era às vezes, um, saber se iria ser capaz de de desbloquear ou de saltar com a mesma com a mesma energia que saltava quando era mais novo com a mesma paixão e entrega as pessoas têm sempre aquele receio quando eu vou saltar o próprio presidente já disse que de, de, de, da Federação Portuguesa de Atletismo já disse eu às vezes tenho receio quando tu vais saltar eu tenho, porque tenho medo que haja aconteça algo outra vez um, e é mais ou menos o que ele diz é mais ou menos o que as pessoas eu, eu sei que é mais ou menos o que as pessoas sentem porque para qualquer lado que eu vá as pessoas acabam sempre a dizer, ter aquele cuidado, é, é um gesto bonito, eu sei que é um gesto bonito, não leva mal, mas as pessoas têm sempre aquele receio do, mas tu estás bem Nelson, tu estás capaz de, de, de, de o fazer sem-te magoares -se outra vez, acaba por ser um, um, um gesto de carinho que eu, eu encaro como, como, como tal, não encaro de forma negativa, mas uh, o aspecto mental está a ser construído para que quando a uh, uh, grandes competições, Seja, seja a minha arma mais forte, porque aí é que eu poderei fazer a diferença. Mas até lá vou tentar estar o mais rápido, mais forte. E se eu for mais forte fisicamente, mais rápido, para, né? e mentalmente tiveres extremamente forte, sei que dificilmente serei, serei vencido pelos meus adversários. Correr o mais rápido possível, uh, chegar à tábua de chamada e e fazer dois apoios no chão, e espero nunca mais tocar no chão. De forma... e que se tiver que tocar acho que, que seja... Eu quero que seja bem longe. Um, mas para isso tem que... tem que limar aqui umas arestas, não posso olhar para o lado. Porque sempre que olho para o lado, uh, estou a limitar a mim próprio, por isso terei que aprender a saltar. Se eu quero, se a mente quer saltar para o infinito, o corpo não pode olhar para o lado meu, por isso sim, sim. tenho noção que... Que deixei uma mensagem boa, uma mensagem. Um, e é isso que deixa-me mais feliz do que a medalha, do que ter trazido a medalha para casa. É, é a mensagem. Eu acho que a mensagem que eu queria chegou ao meu queria. Se eu voltava a repetir tudo, voltaria. Voltaria a repetir tudo. Foi. Eu acho que vai ser algo como tenho 30 anos, não vou fazer até que para o resto da minha vida. Foi algo que me fez crescer muito mesmo. Foi algo que me, que me ensinou muita coisa e voltaria a fazer tudo, ainda com muito mais motivação. <risos> Porque foi assim que eu encarei cada vez que caí. Sempre que caí, voltei sempre como, embora fosse a pancada cada vez mais forte, um, voltei sempre com mais força. E foi isso que acho que me, me impulsionou um, a, sair, a sair do buraco. Chorei muito mesmo, chorei muito. Muito mesmo, não tenho noção do quanto é que eu chorei, foi algo... foi duro, mas chore teve que ser, quem não chora né, quem... quem quem sofre, como eu sofri e, e perde as pessoas que, que eu perdi, tem que chorar, é a vida, estúpido fizeste-me chorar, <risos> eu queria sempre. Mostrar tudo na minha vida, era a por quem era a minha motivação, mais do que propriamente. A minha paixão. Era o meu pai. Gostei tive... muito porque tive que me encontrar mas disse disso tudo. É um vazio imenso. Mas encontrei-me. Encontrei-me. É isso mesmo. Não é como, a tal mensagem não é como, como, como nós damos os choques não é, mas sempre como nós recebemos quando, no tal filme que nós, do rock é como nós recebemos e nós continuamos em frente. Foi uma das mensagens que eu, que eu sempre me agarrei, porque é que é a realidade a vida é mesmo assim. A vida bate-nos com muita força e, é, e aqui a questão é como nós, nós recebemos essas pancadas da vida e continuamos em frente. É isso, é essa a mensagem.